Basta um exercício bem feito para que você consiga ter resultados. Olá, eu sou o professor Emílio Júnior. Se você não me conhecia, é prazer. Inscreva-se aqui no canal e toca nesse joinha para você poder receber todas as notificações. Eu vou ensinar uma dica passo a passo para que você consiga obter resultado fazendo apenas um exercício. A sequência aqui, a ideia desse projeto, desse canal, é ensinar com que você consiga malhar de maneira correta e ter resultado. Mas, lembrando, tem que ter sempre a liberação do seu médico, se quiser, cardápio nutricional ou meu programa anual de treinamento e emagrecimento e ganho de massa magra, é só entrar na descrição desse vídeo. Vamos lá! A primeira coisa que você... Tem que fazer é ficar com os pés paralelos à largura do seu quadril. Ficando com os pés paralelos à largura do seu quadril, você vai dar um passo à frente com a perna esquerda. Nisso que você deu passo à frente com a perna esquerda, você vai flexionar, dobrar a perna direita como se fosse fazer um afundo, ao mesmo tempo que você dobra a perna direita, você estica o braço direito, volta à posição inicial. Mais uma vez, esticou o braço direito, volta à posição inicial. Eu vou fazer agora o um movimento completo para você poder entender. Prestou atenção? Pés paralelos a largura do quadril, Deu um passo com a perna esquerda, dobrou a perna direita, esticou o braço direito, voltou à posição inicial. Agora nós iremos fazer ao contrário. Nós iremos fazer com a perna oposta, foi a esquerda, agora nós iremos fazer com a direita. Perna direita à frente, esquerda flexionou, fez o movimento, voltou. Direita, fez o movimento, voltou. Agora nós iremos alternar fazendo a sequência. 3, 2, 1... Esse exercício vai fazer com que você consiga trabalhar suas coxas, seus glúteos, seus braços e suas costas. Um único exercício que eu costumo dizer que ele é multiarticular, porque você trabalha várias articulações do seu corpo e assim, consequentemente, você vai conseguir ter resultado. Professor... Quantas séries eu tenho que fazer deste exercício? Nenhum professor do mundo vai ser capaz de te dar essa resposta. Quantas séries você consegue fazer porque o professor não lhe conhece? O que eu indico? Primeiro, liberação do médico. Segundo, procurar um profissional da sua cidade, da sua região, para que o mesmo possa avaliar. E se caso você não conseguir um profissional da área, na sua região ou no seu país, é bem simples, coloca um cronômetro no chão e aí você vai fazer quantas vezes você conseguir para cada lado, marcando aquele tempo. Exemplo que você conseguiu ficar um minuto fazendo esse movimento. Então você vai entender que treinos de um minuto para esse exercício são ideais para você. Gostou demais essa dica aqui do canal? Então se inscreva, dá esse joinha e até nosso próximo encontro.